A América Latina precisa hoje um avanço da mídia alternativa, popular, democrática, contra-hegemônica. O avanço do fascismo, da ultraderecha, está limitando o desenvolvimento dos povos. Diálogos do Sul é um mídia popular que precisa de seu apoio. É muito fácil fazer uma assinatura de Diálogos do Sul.